As políticas postais do Brasil estão se transformando em modelo para o mundo todo. Duas experiências já viraram alvo de outros países. Saiba quais são na reportagem de Kleber Farias. Mercadorias para o mundo inteiro. Com o programa Exporta Fácil, o pequeno e microempresário tem vendido para fora do país produtos tipicamente brasileiros. O programa diminui os custos e facilita a exportação. Deu tão certo no Brasil que agora pode chegar a qualquer país. Em uma reunião da União Postal Universal, entidade que reúne 192 países, o exporta Fácil foi reconhecido como modelo de sucesso. Depois disso, o Brasil começou a criar um passo a passo para ajudar as nações que também querem aderir ao programa. É um modelo criado aqui, mas que pode ajudar empresários que estão do outro lado do mundo. Então nós temos toda uma um respaldo e uma consagração de que o Esporta Fácil é um modelo de sucesso e a partir disso, com todo esse reconhecimento público, a UPU divulgou ainda mais e os países se interessaram e passaram a demandar muito. Mas não é apenas o Esporta Fácil que ganhou destaque internacional. Neste seminário realizado na sede dos Correios, em Brasília, o Banco Postal também foi visto como experiência modelo. Representantes do Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e Uruguai vieram aqui para saber como o Brasil conseguiu ter serviços de banco em uma agência dos Correios. Bom, o Banco Postal ele foi criado é, no início de 2000 para que é, o Correio pudesse promover a inclusão bancária. Nós tínhamos mais de 40 milhões de, de pessoas no Brasil que não tinham acesso a serviços bancários. Então, esse trabalho foi feito uh, e nós conseguimos atingir todos os municípios brasileiros promovendo a inclusão bancária. O Banco Postal está em 6.194 agências dos Correios em todos os estados brasileiros. O projeto existe há 10 anos.